Olá pessoal, eu sou a Cristina Caligares e venho aqui conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que tem a ver com todo mundo, felicidade, ser ou ter. Né? Estudos em Harvard estão mostrando que uma das coisas que mais impacta na nossa felicidade são os relacionamentos e tudo acontece aonde? Primeiramente no fantástico mundo das coisas que só acontecem na nossa cabeça. Né? estudos estão mostrando que, primeiramente, eu tenho que me relacionar comigo mesmo, né? Me relacionando comigo mesma, eu vou conseguir me relacionar melhor com as pessoas. E aí, como é que a gente cria esse clima para a gente se sentir mais feliz, para a gente ser mais feliz? Primeira coisa, vamos respirar, respirar fundo. Em momentos em que estamos vivendo, em que pessoas não conseguem respirar, nós temos valorizado mais, né? A respiração, a respiração ativa o nosso cérebro, ela reduz o nosso estresse, ela reduz a nossa ansiedade, ela nos ajuda quando estamos procurando dormir, que não conseguimos, estamos ali naquela insônia, nela né? memória, ela, mem ela melhora a nossa memória quando a gente respira. Por isso que, quando as pessoas estão meio estressadas, a gente fala respira, respira, respira, né? Porque aí todo aquele ar vai até o nosso abdômen e a gente consegue melhorar. E é uma forma da gente melhorar a nossa vida, ser mais feliz respirando sim, porque também relaxa a nossa mente, melhora a nossa memória. Muito bem, e sorrir, por que sorrir? Você sabia que o cérebro não consegue identificar se é mentira ou se é verdade quando a gente sorri? Nós podemos. Existe um exercício que a gente pega um lápis, coloca na boca e faz o um movimento de sorriso e isso já mostra para o nosso cérebro de que nós estamos sorrindo. E substâncias acontecem dentro do nosso cérebro que melhora e nós ficamos mais felizes, ficamos melhores, né? E sorrir, existem estudos que mostram que as pessoas que sorriem em relacionamentos, por exemplo, numa loja, quando a gente tem um problema... Está resolvendo alguma coisa com alguém? Pessoas que sorriem resolvem melhor os problemas. Olha só, então podemos melhorar a nossa vida. E não custa nada. Respirar não custa, sorrir não custa. E beber água. Você sabia que quanto mais idosos nós ficamos, menos temos a capacidade de sentir sede? Então, olha só, água não é sede, hábito. É hábito. Água é hábito. Adquire o hábito de beber água e você, enquanto é, idoso, não vai passar por desorientação espacial por conta da falta da água. Claro que existem outros fatores, né? Mas água, muitas vezes, contribui para que as pessoas fiquem melhor. Para que a gente uh, tenha uma mente mais hidratada. Né? porque a gente não consegue olhar, a gente sabe quando nossa pele está desidratada porque nós olhamos, mas não conseguimos enxergar dentro do nosso cérebro, né? E tudo isso vai melhorar os nossos relacionamentos e a nossa produtividade melhorar na nossa qualidade de vida né? E uma outra coisa o que que também acontece dentro da nossa cabeça? Os pensamentos muito bem, existe um, um a postura, a postura da Mulher Maravilha, né? a postura de quando você coloca o seu braço para cima, de poder, né? de força. Muito bem, coloquei ali a foto de uma moça que está assim. O estado mental nos ajuda também a ativar no nosso cérebro coisas que vão nos trazer mais alegria e mais felicidade, a nossa postura. E além disso, vocês sabiam que pensamento gera sentimento? E que sentimento gera emoções, é, por que que eu digo isso? Pensei que não vai dar certo, fico triste, e até posso começar a chorar, isso não me traz felicidade. O pensamento positivo mesmo, as coisas que a gente tem que pensar que vai dar certo, a nossa atitude, a nossa forma de encarar os problemas, pode mudar através do nosso pensamento vamos primeiro pensar nas alternativas, no como dar certo, né, e vamos apenas reagir às situações que serão os nossos obstáculos, né, para isso nós precisamos de autoconhecimento, saber o que me coloca medo, o que me impulsiona, é, e nesse aspecto, eu que tenho que cuidar de mim mesma, eu gosto da expressão que diz, quando a gente está no avião, que diz assim, em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Coloca a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois tentar ajudar uma pessoa. Exatamente isso que eu estou falando, né? Vamos colocar a máscara de oxigênio em nós. Nós olhando para nós mesmos, sermos responsáveis por nós, em nos nutrir, em nos alimentarmos bem, em buscarmos a nossa felicidade uma atitude de contentamento, uma atitude de você olhar para situações com bom ânimo, né? Então, para isso, pense magro, a gente gosta tanto de dieta, né? Então, vamos fazer dieta de maus pensamentos e termos dieta de bons pensamentos, porque aí a nossa vida vai mudar, porque a felicidade vai chegar até nós por conta do nosso estado de ânimo tá bom? Então, assim, ó, emoções se processam aqui no nosso cérebro, tanto as negativas como as positivas. Gerenciando os nossos pensamentos, nós vamos conseguir ser mais felizes, ok? E transformar aquela carinha de tristeza numa carinha de alegria, tá joia? Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, que você use porque são simples, não custa nenhum investimento a não ser a sua própria atitude. Eu sou Cristina Caligares e desejo que você seja muito feliz, muito agradecida, porque agradecer também é algo que faz muito bem e nos traz felicidade. Um forte abraço!